Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no IGTV, tá? Hoje a nossa convidada é a doutora Juliana Rodrigues. Quem é a doutora Juliana? Ela é psicoterapeuta comportamental e fitoterapeuta especializada em emagrecimento e também é diretora da rede da Fitale Oficial. Então, hoje a nossa convidada é a doutora e nós vamos falar sobre saúde e bem-estar. Então, eu só vou esperar a doutora entrar para já eu chamar ela e eu já vi aqui que ela já entrou. Então, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem, é, clicarem no aviãozinho para chamar os amigos de vocês, porque eu tenho certeza que o assunto hoje vai ser maravilhoso. Deixa eu chamar então a doutora. Ela, ela respondeu o convite <risos> Oi doutora Oi Josi, boa noite, tudo bem? Só um pouquinho que a minha câmera está virada aqui Mas eles já estão providenciando <risos> Não tem problema Um minuto que nós já falamos <risos> Nossa doutora, que olho lindo Obrigado <risos> <risos> Olha aí, está virando Está virando <risos> Vamos ver se, ele, se ela fixa aqui. Eles deixaram tudo montadinho aqui para mim, menina. Eu tô fazendo uma bagunça. <risos> é ah, mas é normal. Ao vivo é assim mesmo. É, tudo que é ao vivo a gente... <risos> Só preciso ver se ele... A gente, a claro. gente dá um jeito. Não veio, que tive um baita de um problema aqui com o meu Instagram. Fui para um outro Instagram, agora retornei para esse daqui. Mas é assim, coisas que fogem um pouco da do controle da gente, né? Acho Doutora, que tá todo mundo muito... tentando se adaptar, né, nessa é... rotina que nós temos de <risos> tudo online, tudo virtual. E quanto mais a gente melhora, mais a gente se bagunça um pouquinho. Você pode falar. É aqui. verdade. É porque tem muita coisa que é novidade, né? Doutora, primeiro eu quero muito agradecer a tua participação. Vai ser, eu tenho certeza que o conhecimento que você tem para passar para o pessoal que está em casa Principalmente nesse momento aí que a gente tá vivendo, né? Que tem, tem tanta gente que tá passando por problemas psicológicos Outras pessoas estão descontando na, na comida E aí ganha aqueles quilinhos, né? E, e é bem complicado Então eu tenho certeza que tudo que você for falar aqui Eu sei que vai ajudar muita gente em casa Então eu quero muito agradecer você pela tua participação e eu queria saber quem é a doutora Juliana Rodrigues. Bom, vamos lá. Primeiramente, antes de eu falar quem é a doutora Juliana Rodrigues, eu quero deixar transmitido aqui para os meus pacientes, meus clientes que já me conhecem, que eu passei o link anterior para eles, que eu gosto sempre de passar o link da live, da pessoa que está fazendo a live, para eles já conhecerem o Instagram e tudo mais. Eu sei do problema que houve com o teu Insta, você já me falou, tudo mais. Então é assim... Gente, houve um problema no Instagram da, da Josi, ela teve que trocar a live, realmente era naquele outro Insta que a gente postou, e nós passamos para esse. Então assim, se você não conseguiu entrar na live, depois eu vou estar tá divulgando, entra, vê os comentários, se tiver dúvida, alguma coisa, pode passar mensagem pra gente, porque a gente tá aqui para conversar, para bater papo bem legal com vocês, tá bom? Josi, respondendo, quem é a doutora Juliana Rodrigues? Eu vou, dizer, vou resumir assim, eu sou mãe, esposa... É, empresária, amiga, é um misto né, de funções que a gente acaba colocando no nosso dia a dia E a, eu desenvolvi esse projeto que eu trabalho hoje, que é a Fitale a, Tem exatamente nove anos e eu acabei entrando em Curitiba a... Juliana, terapeuta, e acabou virando a doutora Juliana Rodrigues, que todo mundo conhece, especializada em emagrecimento, hoje com especialização em psicoterapia comportamental também. E sou muito grata, assim, por tudo, porque com todo o meu conhecimento, com tudo isso que veio agora, principalmente da Covid, eu consigo não só auxiliar aqueles que já passaram pela Fitale, como também os que estão chegando agora pela Fitale, que por sinal aumentou bastante. Então, resumindo... A doutora Juliana Rodrigues é mãe, esposa, empresária, diretora de duas empresas aí, e com bastante novidade para o varal de ideias, principalmente para dar ideias para quem quer realmente ganhar, ter uma renda extra. mas vamos falar depois aí, mais um pouquinho juntas. Que legal. E doutora, é, dentro de todas essas multi-áreas né, que você trabalha, o que, que, você, o que, que você pode trazer para nós? Né, para o pessoal que está em casa, aqui para o Varal de Ideias. Porque como eu tinha comentado com você, quando eu te convidei para participar, o Varal uhum. de Ideias, ele, ele foi criado justamente para poder ajudar as pessoas que estão em casa, uhum. é, onde eu, onde eu é, convidei vários profissionais de áreas diferentes, para que esses profissionais pudessem passar um pouco da sua experiência, do que eles estão fazendo é, nesse período né, de pandemia, onde muita coisa acabou fechando, muitos comércios fecharam, inclusive algumas clínicas né, de estética também fecharam. E, e aí esses, esses profissionais eles acabam em casa e você sabe como que, que funciona a nossa cabeça, né? Se a gente está uhum. com preocupação, se a gente está é, é, ansiosa, a gente vai descontar em alguma coisa e a gente não consegue pensar com clareza, né? Por isso que surgiu uhum. o Varal de Ideias, trazendo pessoas que pudessem ajudar esse, esse, esse povo que está em casa a pensar com um pouquinho mais de clareza. E aí eu queria uhum. saber de você, dessas áreas todas que você trabalha, o que, que você pode fazer para ajudar essas pessoas que estão em casa? Muito bem, vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo teu projeto. É um projeto maravilhoso, eu acho isso muito importante. A gente não pensar só na gente, né? A gente também colocar o próximo para ajudar, compartilhar, principalmente. Principalmente agora, nesse período de isolamento. Realmente, que você falou, tem muito fundamento. As pessoas em casa, ficou esse período de isolamento. A primeira coisa, eu mesma posso falar por mim. As pessoas falam, ah, mas ela trabalha com emagrecimento, com certeza não. Gente, a doutora Juliana Rodrigues também é ser humano, tá? Eu como, eu tenho vontade como todo mundo. Então, a gente vai acabar sempre caindo na alimentação. Quando você está no, no conforto do teu lar, é, toda aquela ansiedade, às vezes, se transmite na calma disso através de um alimento. Vamos, vamos fazer um, uma suposição, uma analogia. Ah, vamos jantar. No, na, na rotina, você consegue fazer um jantar saudável, dia a dia, porque você está naquela correria. Quando você está no aconchego do teu lar, naquele momento que eu falo que é o nosso ninho é muito mais complicado, mas não é impossível, precisa cuidar principalmente agora, nesse período de reta final de isolamento eu percebo que as pessoas, elas estão assim, se despertando mais ao pânico agora no final e eu, eu acredito realmente daí eu falo assim, nossa, assim, mas nem falaram sobre vacina, elas já falaram no final, eu acredito muito no final, estou muito confiante que tudo realmente vá voltar para um novo normal, e o que que eu e a minha rede Fitali nós fizemos para inovar e ajudar as pessoas nesse período. Além da gente diminuir os valores, nós realmente baixamos os valores dos nossos produtos, mesmo os produtos que já estavam em estoque. Então não tivemos assim, comprou matéria-prima com preço melhor? Não. A Fitali realmente pensou no cliente ali na frente, porque essas pessoas que ficaram em isolamento, elas ganharam peso. E hoje o fato de ganhar peso, realmente ele não afeta só a estética. A maioria das pessoas, elas pensam na estética. Mas uhum. não é na estética que eu estou falando. É na saúde, na saúde clínica. E a saúde clínica envolve a nossa saúde emocional. Diretamente. Quando você não está bem clinicamente, o teu emocional é a primeira coisa né que abala. Você fica, nossa, estou doente, eu preciso me tratar. E tudo isso desencadeia um monte de outras coisas que podem vir atrapalhar. Então nós diminuímos. Montamos um site, eu nunca pensei, de verdade, há nove anos aqui em Curitiba, eu nunca pensei, assim, que eu fosse precisar tanto da tecnologia, <risos> como estou precisando agora. O meu processo sempre foi muito por indicação, um paciente indica o outro, inclusive estou vendo uma paciente ali online, a Tati. Oi, Tati, sua linda, maravilhosa. Então, é assim, é sempre um paciente indicando o outro, um faz da resultado, o outro faz dar resultado e é um cartão de visita, realmente, né? E com esse período uhum. da Covid nós tivemos que também colocar um site virtual ali para atender as pessoas, tanto virtualmente como nós estamos aqui agora, quanto também na linha de produtos da Fitale. É isso que a gente conseguiu fazer aí para inovar nesse período da pandemia ali. E também depois, vou dar mais uma pinceladinha ali no final, contar para vocês a novidade fresquinha de dois vezes aí da Fitale mais à frente. Vamos lá. Que bacana. Doutora, é, para as pessoas que estão em casa, e para elas entenderem um pouco melhor, o que, que é exatamente a fitoterapia? Fitoterapia é todo tratamento que você faz através de um produto natural, tá? Ele tem que ser 100% extraído da planta para ser fitoterápico. Se ele incluir uhum. qualquer tipo de sintético no produto, ele deixa de ser fitoterápico, então ele deixa de ser natural. Então nós temos é, um chá, o chá é 100% natural. Mesmo as cápsulas da Fitale hoje, toda a matéria-prima e o princípio ativo dela tem que ser 100% planta, 100% natural, extraído da natureza. Saiu, entrou um sintético, e seja, um MG já deixa de ser fitoterápico. Então a fitoterapia é a garantia que o consumidor, o cliente, o paciente tente que ele está adquirindo um produto 100% natural. Ai, que bacana! É um resumo, assim, por cima. Tem muito uhum. mais além disso, tá? A fitoterapia trata a medicina também, através das plantas medicinais, nós conseguimos tratar quadros clínicos. Hoje existe uma série de fitoterápicos nas redes de farmácia, inclusive para ansiedade, é, para menopausa, para todos, vários sintomas. Eu posso falar até por experiência, José em casa. É, nós temos três filhos, né? Tem uma Moça de 21, menino de 17, a nossa filha caçula tem 9 anos. A nossa filha caçula, ela nunca tomou um medicamento sintético, até hoje. Todo medicamento, até mesmo gripe, resfriado, sempre foi fitoterápico. Ela não sabe o que é um medicamento sintético. O paladar dela não entende, só através da fitoterapia. Xarope, tudo através da fitoterapia. Nossa, que maravilhoso, hein? Olha é, só. Ótimo, eu, eu... é ótimo, é ótimo. Eu, eu super acredito assim nos medicamentos naturais sabe até uhum. prefiro eu prefiro se, pessoa, se eu tô com só para você ter uma ideia doutora isso é eu eu eu, eu josi faço eu uhum. tenho enxaquecas eu tenho muita enxaqueca Uhum. E aí, uma vez eu aprendi. Eu não me lembro quem foi que me falou, mas me falaram que o chá de cebola era muito bom pra enxaqueca. Você cortar uma rodelinha de cebola, colocar na água fervente e tampar. Ah, e daí Vesca você deixa alguns. É, aí você deixa uns minutinhos ali e bebe. Eu, no, num primeiro momento, eu torci o meu nariz, porque eu não, não sou muito fã de cebola. Só que aí uhum. eu falei assim: bom. Eu, prefiro, eu vou tomar pra ver, porque eu não aguentava mais. Uma vez por uhum. mês eu tenho enxaqueca, que é aquela coisa das mulheres, né? Uhum. Só que quando eu tomei, quando eu tomei esse chá, eu percebi que não deu cinco minutos a minha enxaqueca tinha ido embora. E aí, o que, que uhum. aconteceu? Eu praticamente não tomo mais é, comprimido pra dor de cabeça. Me deu dor de cabeça, eu vou na geladeira. Na <risos> eu vou na geladeira e pego uma cebola. Uhum. E você percebe que depois que sai que tira toda aquela acidez, tudo aquilo que a gente acha que vai ser ruim, amargo, não vai conseguir tomar, não, não, não, não existe. Pelo não contrário, é até gostoso. Eu não vou falar uhum. gostoso, né? Mas é menos mal do que um remédio. Às vezes, o sabor do medicamento é pior do que o próprio da terapia natural que você está fazendo. E a vantagem Sim. é que você sabe de onde está vindo a fonte. Você pegou na sua geladeira, você fez, você manuseou. Isso eu acho, assim, incrível. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar... Eu sou apaixonada pela fitoterapia, apaixonada mesmo. Que bom, eu, eu gosto também, mas eu, eu conheço muito pouco. É, esse da cebola é porque assim é que quando quando a água bate na perna, daí a gente começa a se a se mexer para procurar alguma coisa, né? Aí e é aí que vai como atrás. É, e aí como eu tenho tinha muitas muita enxaqueca, eu comecei a procurar algumas alternativas porque tinha dias, doutora, que eu chegava a tomar três comprimidos para dor de cabeça durante o dia. E não parava. Nossa. E não vai parar. É enxaqueca, né? Uhum. E, e não parava. E aí eu comecei a buscar na internet, comecei a procurar e eu vi esse negócio da cebola. Falei, ah, não custa nada, né? Experimentar. Vou, vou, vou tentar, né? A maioria das pessoas que me falam sobre fitoterapia falam assim, olha, eu vi tentei. E no fim, acaba dando certo, né? Deixa eu só me acomodar aqui um pouquinho melhor disso. É, e aí funciona e a gente vai embora. Daí aí você acaba viciando no negócio, né? E, e não quer usar outra coisa. É eu muito gosto muito bom. de eu gosto muito de tomar chás também. Tem tem alguns chás que são bons. Outra coisa que eu não sei se chega a ser fitoterá fito fitoterápico. Cadê? É fitoterápico, uhum. que é o a água com limãozinho, sabe? Saborizada assim, é com manhã? limão. Você toma de manhã? Não, não, não. Não, de no vez dia em dia. quando só. No não, dia a não. dia. O limão, ele tem N é, princípios ativos, né? Ele é anticancerígeno, ele aumenta a imunidade. Nossa, ele tem 10 uh -huh. princípios ativos, assim, maravilhosos. Até eu recomendo bastante para os pacientes no consultório. É, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho gastrite, eu tenho isso. Desde que você coloque na água morna, ele quebra a acidez. Então, ele não vai atrapalhar, não vai incomodar. E é assim... Uh -huh. Um fator, assim, importante, bem importante. Eu, eu tenho o hábito em casa, a gente usa bastante libão é, ensino para os pacientes, passo receita, dou bastante dica em algumas lives que eu faço. Eu, assim, não sou muito desse ao vivo de falar, os pacientes já me conhecem. Quando falo em live, eu fico assim, nossa, gente, para vídeo não é não pessoal coisa. Né? Eu não pessoalmente, eu, eu sou daquela do físico, sabe? Que gosta de abraçar, que gosta de pegar na mão, que senta para tomar um café. Então, tudo isso está fazendo bastante falta para mim nesse momento. Mas uhum. eu gosto muito, quando tem uma oportunidade, minha equipe descobre, fala, faz um videozinho, fala sobre isso. E eu sempre dou uma dica. E o limão, ele é, teve um estudo bem, a, foi agora recente, o doutor Lair Ribeiro, se eu não me engano, que fez, eu não, não, não tenho certeza, eu não vou confirmar, porque eu não tenho certeza. Mas fala até das propriedades do limão como anticancerígeno Então é muito Nossa. importante. Muito importante. Bom, né? Temos que gosto, introduzir né? mais, né? É, eu gosto não, um também, limãozinho. Não, não adianta ser na só que E travou. Oi. Só um pouquinho, gente. Oi, tá me ouvindo, doutora? Tá, caiu aqui. Tô... <risos> eu tô te ouvindo. Agora mas, eu tô te desculpa. ouvindo. Desculpa, caiu aqui. Não, uma... tudo bem. Uma ligação agora. É do... <risos> o meu também. <risos> Às vezes eu tô na live e o celular tá apitando. É. Doutora. Como que você transforma a vida das pessoas através da sua missão? É assim, é, eu posso dizer que tudo começou comigo. A fitoterapia primeiro transformou a vida da Juliana. A Juliana mãe, a Juliana esposa, a Juliana empresária. Eu realmente tive obesidade, fui uma pessoa obesa. Eu já tinha tentado vários recursos para emagrecimento, vários mesmo. Eu tenho Tudo que você falasse... Para emagrecimento na época, José, eu, eu faria. Se você chegasse caso casa e assim, Ju, toma água da chuva que emagrece. Eu ia sair lá fora, eu pego de balde, trago para dentro de casa e ninguém tomava da minha água. <risos> Era tudo assim. Então, eu fiz tudo que imaginava. Eu tomei medicamentos, ultramina, fuxetina, é, sopão, tudo eu tentei. E chegou um período que eu percebi assim: muitos produtos, não posso reclamar, tinham produtos ótimos, inclusive o mercado ele tem essa facilidade de ter ótimos produtos, emagreciam, mas por um curto prazo. Depois eu Sim. voltava a ganhar peso de novo. E quando eu voltava a ganhar peso, eu ganhava mais do que eu estava antes. Então a minha briga com balança começou com X quilos e foi aumentando, aumentando, até que eu cheguei ao nível que eu cheguei. E a fitoterapia, caiu. Eu falo que caiu de paraquedas? Não, caiu como bênção de Deus na minha vida. Porque eu já tinha desistido, de verdade, eu já aceitado a forma como, como eu era. E eu tive a oportunidade de conhecer bem o programa de fitoterapia. Me especializei na área. E especializando na área, eu resolvi fazer o processo. E quando eu fiz o processo, eu emagreci 7 quilos em um mês. Imagina Nossa. como que eu fiquei. Feliz da vida, né? E aí, desde então, comecei a me especializar mais. Estudamos... Deixamos a nossa parte de empresários, eu e meu esposo, nossa família. E investimos tudo que nós tínhamos dentro da fitoterapia. Por quê? Porque transformou a vida. Eu era uma pessoa que eu usava calça leg, camiseta, maquiagem, você não ia me ver. Isso aqui que você tá vendo, aqui ó, que eu vou trabalhar assim, jamais não fazia parte da minha, da minha história, da minha vida mais. É, eu também já evitava até de sair, estar em devidos lugares, porque eu não me sentia confortável. Uhum. E também não tomava uma decisão de mudança. E eu vi que quando eu emagreci, isso começou a mudar. Eu comecei a me arrumar, minha autoestima mudou, eu mudei como mãe, eu mudei como esposa. E quando eu vi essa mudança, eu falei para o meu marido, eu falei, olha, eu quero levar essa transformação para a vida das pessoas. Ele falou assim, ah, mas é isso aí é uma coisa estética, na época a gente foi e cogitou. Eu falei assim, não, mas eu quero me especializar só na, na parte estética. Eu quero me especializar realmente na parte de saúde, clínica. E eu quero saber como que eu faço para me manter assim, porque eu não quero mais voltar onde eu estava. E eu emagreci 28 quilos assim, Jesus, dessa forma, 100% natural, sem ajuda de cirurgia nenhuma, realmente ali no dia a dia, aplicando o que eu ensino hoje, mentorizo meus pacientes em consultório. Então eu falo, além de eu estudar, de eu me profissionalizar na área, eu ter conhecimento, eu tenho base em estudos científicos de várias outras pessoas profissionais, inclusive altamente qualificado, dentro da linha que nós trabalhamos hoje, eu sou prova viva porque eu sou terapeuta mesmo que usei, utilizei e emagreci com esse processo. Faz nove anos que eu passei por esse processo, emagreci 28 quilos, ganhei 3 quilos nessa pandemia. <risos> então, assim, já... Mas já vai perder. Não, já tô programando um detox, eu sei que com o nosso processo de desintoxicação a gente é muito rápido, eu só falei para os meus filhos assim, eu vou aproveitar mais um pouco daqui a pouco eu eu faço ali um detox, então houve sim um ganho de peso, como eu falo para todo mundo, somos seres humanos, né, então a gente tem que abrir de falar, e eu tô falando aqui abertamente como que é a doutora Juliana Rodrigues no dia a dia. E quando houve essa transformação, eu comecei a ir atrás de transformar a vida de pessoas. E hoje a minha maior satisfação é quando um paciente sobe na balança, ou quando ele me manda um WhatsApp, ou quando passa assim, olha, eu emagreci 3 quilos, eu emagreci 2 quilos, é, que seja 1 um quilo, você tá deixando de ganhar 1 um quilo. Você está eliminando um quilo. Um quilo de gordura hoje é bastante, se você for analisar. Então, que seja um quilo por mês que a pessoa elimine, são 12 quilos. A Fitali hoje é conhecida muito aqui em Curitiba. Hoje nós temos nossa página no Facebook com mais de 8 mil pessoas. Dessas oito mil pessoas, eu posso falar que 5 mil pessoas fizeram o nosso tratamento hoje. Eu conheço eles pessoalmente, peguei na mão, foi atendido por, foi atendido por mim no consultório, tanto aqui em Curitiba, na Lapa, Balneário Camboriú, ou Londrina, onde tinha um consultório até o ano passado. Então, todos esses pacientes, eles vibraram quando eles subiram na balança. Eu vi mulher ter transformação. Eu vi marido que já estava com um grau altíssimo de colesterol, se abandonando com a glicemia, e eles tomaram decisão. E hoje eu tenho até medalha que corre, começou a praticar atividade física. Então, é essa transformação que eu quero levar para a vida das pessoas. No campo mental, realmente, se conscientizar... É, ele deu uma travadinha Saiu, eu... de novo. Eu voltei, tá ouvindo <risos> novamente? Ah, ótimo. uma ligação. Tô, tô sim. Ah, travou de novo, é. Então, é se conscientizar consci... a balança, não é algo que a gente tem que se preocupar só por parte estética, mas principalmente por parte clínica. E eu também, hoje, através das mentorias que eu faço dentro da psicoterapia, eu faço um alinhamento, alinhamento financeiro, alinhamento de vida, qualidade de vida, saúde com os filhos, tempo de qualidade com os filhos, tudo isso nós trabalhamos dentro do consultório hoje. Então é, é enorme, eu não tenho nem como descrever em palavras para você como que eu me sinto como pessoa quando eu vejo Acho que caiu de novo. Mas é assim mesmo, gente. Um, é, ao vivo, e a nossa internet, ela não é tão boa assim. Voltou, doutora? Voltou, tá, tá oscilando aqui. <risos> tá oscilando, tá, né? Tá, doutora? Tá, tá, tá oscilando, mas uhum, tô eu... vendo. Sim, pode falar. Aqui tem algumas pessoas, deixaram mensagem aqui, a, a Cida, ela disse que perdeu 4,7 kg em 10 dias. Aí a Camille perdeu 6,6 kg em 10 dias. E sabe o que eu acho interessante desse processo de emagrecimento natural? É que como, como ele não é tão invasivo, né? Como uma cirurgia, por exemplo, você uhum. vai emagrecendo e você não fica, né, com a com as a, a sobra de tecido que popularmente falando é pelanca, né? Uhum, não flacidez? fica com placidez. Primeiramente um beijão ali para Cida, para Camille que está participando, Sidoca, beijão a Cida além de paciente minha amiga hoje muito querida amo de coração. Então vamos lá. É assim, uhum. né, Josi, o que, que acontece? É, eu sempre percebi muito que todo mundo que emagrece mais do que 10 quilos, passou de 10 quilos, a reclamação das pessoas realmente é flacidez. E é um pouco uhum. que inevitável a flacidez de pele, né? No consultório hoje, é, eu oriento muito a, a praticar atividade física, para amenizar isso. E também a Fitali hoje, nós estamos aí, como eu falo quando eu uso a palavra pioneiros nesse ramo, é porque muito antes de existir qualquer chá, hoje a gente ouve falar de vários tipos de chá. É chá para desinchar, é chá para celulite, é chá... É vários, N pessoas que vendem chá. A Fitala está há nove anos com o um laboratório trabalhando com isso, com chás, shake, fitoterapia e colágeno. 30 dias de emagrecimento eu já introduzo colágeno, de verdade que o nosso colágeno dá resultado. Quem tiver dúvida... Vamos a pra praia comigo no final do ano Que é só lá que eu vou mostrar Não adianta, não vou mostrar <risos> de outra forma Vai ver que realmente O que eu tô falando é verdade O colágeno ele dá resultado Ele vai trazer esse fortalecimento E também, claro, se a pessoa Faz atividade física Tem um bom personal que acompanha Vai ter resultados assim Cada vez melhor E é gradativamente, não adianta a pessoa também tomar um pote De colágeno e falar assim, ó oh, Tomei 30 dias, cadê? Não não é assim, é contínuo Tanto que eu fiz uma postagem esses dias De quando eu comecei a tomar eu Com 15 dias, com 60 dias E com 6 meses Eu vi um resultado satisfatório com 6 meses Não é diferente de uma cirurgia Eu acompanhei várias amigas que fizeram é, Lipoaspiração Quer dizer, sobra, ai, quero tirar aqui Não sei o que, fez a lipo o, Ela chega e fala assim O médico falou que 6 meses para ver o resultado Porque se uma lipoaspiração O resultado é 6 meses para você ver um resultado final, um produto fitoterápico, que é 100% natural, você também não pode esperar adquirir e utilizar durante os seis meses, até você alcançar o seu resultado. Se a pessoa usar durante seis meses, ela chegar em mim e falar que não teve resultado, eu posso, eu tiro até de linha o colágeno. Eu falo, oh, vou tirar de linha porque não deu resultado. Nós temos hoje tudo bem certinho no consultório, como a pessoa começa. Esse processo que as pacientes comentaram ali com você agora há pouco, é um processo detox. É o nosso carro-chefe hoje, produto mais vendido no nosso site, que é o Kit Detox. Ele elimina até 5 quilos em 10 dias. Aí, quando fala 5 quilos em 10 dias, as mulheres já fazem assim: Ô, oh, onde? Quando quero já, né? Já <risos> enlouquecem, né? <risos> já, já, já querem já agora. Então, é realmente é um kit que a pessoa faz, recebe um acompanhamento meu via WhatsApp. Eu procuro orientar como fazer passo a passo e depois desses 10 dias, procurar também um cardápio nutricional, ah, não mora em Curitiba, procura uma nutricionista da sua confiança, vá, faça um cardápio nutricional na sequência, faça atividade física, porque ele vai manter esse peso, não vai eliminar, é diferente desses detox de revista, que você faz lá, sete dias, quatro quilos, mas que quatro quilos, que que a pessoa sobe na balança, não perde medida, não perde número de roupa, não perdeu medida, não perdeu número de roupa, não perdeu gordura, foi só líquido, passa os dias, o líquido vai voltar, a pessoa vai subir na balança e vai ficar insatisfeita, vai falar: mais um processo de emagrecimento que não deu certo. Não, tem que fazer realmente uma conscientização de um plano de reeducação alimentar. E reeducação alimentar não é só hoje, né? É para a vida. Você faz hoje e coloca na mesa, leva para dentro da tua casa, para tua família, para a vida. Sim, e não só isso, né? É atividade física, porque a, a maioria de, das pessoas não fazem atividade física. Elas querem, elas querem um milagre, mas o milagre não existe. Não, não O milagre não existe, é muito é mentiroso, né? O milagre assim. ele é mentiroso, ele é que nem esse, é, esse da revista que você mencionou. Porque a pessoa desincha, mas daqui a pouco Depois. ela começa a tomar líquido de novo, vai, vai inchar de novo. E é vai normal. Vai inchar novamente, é bem, é bem isso. E é como eu falo, às vezes o paciente fala assim, ai doutora... Como que eu faço? Falo, ó, milagre é só se você ficar de joelho, começar a orar bastante, rezar, pedir muito. Pode ser que aconteça. Ele existe <risos> mais na área de emagrecimento até hoje, não chegou ninguém. O consultório que falou assim, olha, eu consegui. Deu certo. Então, realmente, é o que entra pela boca. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque coloca na boca é o que vai refletir no corpo. Como você o dia disso. disse você fica só sedentarismo total, só no sofá, só na TV, como que você vai ter... O corpo ideal, a saúde ideal, a estética ideal que você gostaria, não vai alcançar. Então, realmente, a pessoa tem que, no dia a dia, começar de um pouquinho de cada vez. Não precisa ser tudo de uma vez. É que o hábito uhum. que as pessoas têm, eu falo que isso deve ser um hábito brasileiro, não é possível. É, nós queremos fazer tudo de uma vez, né? Começa para fazer a dieta. Cortou? Cortou. <risos> você parou, hein? Começa a fazer a dieta. Ó, você quer fazer a dieta, você quer começar a correr no mesmo dia, daí você já parou de comer carboidrato, para tudo de uma vez. A imunidade vai lá no pé, vai ficar doente, uhum. vai ter que parar com tudo. Aí, ou seja, eu poderia ter ido passo a passo, ter é, procurado um profissional na área para te auxiliar a fazer isso de uma forma correta. Não fez, fica doente, volta a comer... Volta a ganhar peso novamente. Então, realmente, é um plano de conscientização. Eu falo que a mudança tem que acontecer em tudo, mas gradativamente, aos poucos. Não estou uhum. fazendo nada, começa por uma área. Ou começa então eu fazer a caminhada, adaptou na caminhada 30 dias, agora eu vou fazer o plano de reeducação alimentar. Adaptou na reeducação alimentar, tá ok? Então, agora eu vou começar a tirar algumas coisas que não... Não vão fazer mal para minha saúde clínica, porque também ficar nessas loucuras que fazem aí só de líquido, não é saudável. Só de salada, não é saudável. É, Tem que se cuidar. É verdade, é Tem verdade. Doutora, a, a fita ali, ela vem há nove anos, né, é, trabalhando a questão do emagrecimento. E Sim. nesse período de, de pandemia e de isolamento, aumentou as pessoas, elas engordaram muito mais né, nesse período. E, e o que, que elas estão fazendo? Elas estão indo buscar ajuda ou elas ainda não, não, não perceberam que elas precisam de ajuda? Porque eu, eu, eu, Josi, eu tenho consciência de que o emagrecimento ele é tão difícil quanto você se livrar de um vício, por exemplo, de cigarro, de bebida, um vício de Coca-Cola. Então... Para hum. mim, o emagrecimento é tão difícil como quanto. Falou e disse tudo. O emagrecimento, ele é realmente... Não o emagrecimento, sim, o prazer da alimentação. O prazer de comer se torna um vício. Porque muitas vezes, as pessoas... Nossa, vamos falar, nossa, seres humanos, nós comemos não por fome. Se eu te perguntar hoje, Josi, quando você realmente foi lá depois do seu jantar e comeu porque você realmente estava com fome? Ah, poucas vezes. Muito poucas, vezes. É a né? é ansiedade, é, é ansiedade, pura ansiedade. É uma coisa por necessidade de estar tá mastigando algo, por, ou às vezes por relacionamento social, porque você está entre amigos, família, você quer estar tá fazendo uma outra coisa. Então o que, que eu passo como mentoria para o meu paciente no consultório? Você está se alimentando a cada três horas, está tomando água, já terminou seu jantar, não está naquele horário de atacar a geladeira, vai pegar um livro, vai ler, vai assistir um filme de qualidade que não vai te estimular a uma alimentação. Nesse período de pandemia, realmente, eu percebo duas versões. Eu falo que é uma via de mão dupla. Teve pessoas que não faziam atividade nenhuma, Josi Eu observei que muitas começaram a fazer atividade em casa. Até parabenizo muito esses personagens que fizeram esses essas videoaulas, que colocaram online. Tenho vários. A Fitali hoje indica personal trainer para as pessoas, para atendimento online, porque nós fizemos parceria com eles para atender os pacientes que não puderam ir para a academia. Então, tem muita gente que não fazia atividade física por falta de tempo, realmente. Esse grupo de pessoas, eles começaram a praticar atividade física na pandemia, dentro de casa. Eu posso falar, porque eu moro num condomínio de prédios, eu olhava nos prédios da frente as pessoas estavam na sacada, fazendo atividade, na sala. E eu achei isso muito interessante. Eu falei assim, nossa, interessante. Não precisa realmente, às vezes, né, ter, ter academia, ter um profissional. É excelente, vai melhorar muito mais o condicionamento físico. Mas eram pessoas que estavam sedentárias que começaram a fazer. E muitas deixaram tudo, parou tudo, oh, não posso trabalhar, não posso nada, então vou ficar em casa. Só fazem comida e comem. E essas ganharam peso, ganharam em excesso. Então eu recebo bastante o WhatsApp, quando eu falo bastante, é bastante mesmo. Principalmente pacientes que já passaram pelo processo, que estavam há três anos, quatro anos, sem ganhar peso e que falaram assim, doutor agora eu ganhei peso? Como que eu faço? Socorro! Eu falo, é, eu falo não desespere, calma. Vamos fazer um passinho de cada vez. Tanto que alguns que já sabem, né, que eu de... já conheço o detox, me mandam o detox. Eu falo, calma, não vamos direto ao ponto. Vamos dizer, ah, posso falar porque ela é muito minha amiga, a Cida mesmo. Logo no comecinho ela já falou assim, amiga, eu vou, ter comer... eu vou ter que ir fazer o detox daqui a pouco. Eu tanto que eu tô cozinhando, porque ela tem um filho, o um marido em casa <risos> e eles amam cozinhar, né? E fazem pratos assim maravilhosos, posta. Ela falou, daqui a pouco eu vou ter que fazer o detox. Então já vem na cabeça da pessoa fazer um detox. Não precisa se preocupar, ganhou peso? Vamos lá. Você não ganhou peso em um dia, deitou à noite, acordou com 4 quilos outro dia. Nós realmente ficamos em quarentena, gente. Ficou 40, 60, nós estamos caminhando aí. Para quantos dias todo mundo em isolamento? Então isso realmente pode ter um reflexo, e muito, porque parou tudo. Nenhum pão que ia na padaria buscar, a pessoa consegue andar e fazer. Então isso tudo refletiu no peso dá para arrumar, dá para fazer, dá, mas vamos fazer isso de uma forma consciente, sem loucuras, sem medicamentos, por favor, um passinho de cada vez, porque você vai alcançar o teu objetivo. No Natal vai estar tá em forma de novo, tá? Para poder aproveitar Natal e Ano Novo. É a dica que nós passamos na Fitale. Então realmente teve. Eu posso te colocar ali hoje que de antes em WhatsApp mensagem 80% aumentou as mensagens do meu Telefone com Nossa. relação ao ganho de peso é muito alto, muito alto. É bastante gente. E, e aí, doutora, além desse aumento de peso, veio um outro problema também que foi a queda financeira, né? As pessoas muitas perderam seus empregos, outras começaram a usar suas economias. E aí, diante desse cenário, a, a Fitale, ela, ela, ela pensou em alguma condição especial para poder atender as, as pessoas nesse período? Porque você, então... você falou no comecinho que você abaixou um pouco os valores da, da, dos produtos da loja. Mas e Isso. de atendimento? É assim, ó, da, só para você é, ter uma só assim, o que, que nós fizemos? Além desse custo que a gente reduziu dos produtos, eu fiquei muito triste realmente. Isso é uma coisa que me entristece muito, principalmente porque você conversa, a gente quer, tem esse relacionamento com o público, né? Nós vemos ah, realmente as pessoas falando, olha, eu perdi o um emprego ontem, fui mandada embora, é, ou o meu negócio não, não está progredindo, não está da forma como eu gostaria. Então isso hoje é muito triste, mas é uma coisa assim, não é só aqui no Brasil, né? Isso aconteceu de, em nível mundial, nós estamos falando mundialmente, todo mundo passou pela pandemia. É, até observa as pessoas costumam falar, está ah, todo mundo no mesmo barco. Eu, doutora Juliana Rodrigues, eu faço uma vírgula... E falo, não, gente, para, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. E tem pessoas em barcos diferentes, tem pessoas uhum. andando em barquinhos de cruzeiro e tem pessoas em cima de um pauzinho tentando navegar no meio disso tudo. Então, pensando em todo esse público também, no geral, eu sentei com a minha equipe e falei, gente, tem que ter algo que nós possamos fazer para gerar renda para as pessoas. E a Fitali sempre foi conhecida como uma rede de franquias. Para você, antes de ter a linha da FITALI, você tinha que comprar uma franquia no valor de 50 mil reais, o direito de uso da FITALI. Nós, é, no ano passado, nós já havíamos encerrado as nossas redes de franquia por outros motivos, né? E para atacar mais em é, marketing de web, e-commerce e isso era um projeto que nós iríamos colocar aí para o ano que vem, não para o Covid, tivemos que antecipar. E nesse período sentando conversando, nós pensamos no quê? Quando antigamente as nossas mães, elas queriam maquiagem, elas Avon, todo mundo conhece Avon, né? Fala Avon, todo mundo faz. Hoje a própria Tapoeira, a gente conhece tantas consultoras da Tapoeira. Eu falei, se tem consultora da Tapoeira, tem da Make, tem da da Avon, por que não consultoras Fitali? Então nós abrimos Sim. uma rede de consultoras para quem quer ser uma consultora fital. Então, se você realmente está passando por um momento de dificuldade, quer ter uma renda extra, nós conseguimos isso te ajudar, nós passamos treinamento para as pessoas de como fazer isso, entregamos o produto no conforto da casa da pessoa a nível Brasil, ensinamos o como fazer, como vender e, principalmente, o princípio ativo dos nossos produtos, para que a pessoa saiba falar daquilo que ela está vendendo, que ela possa levar para as pessoas uma transformação. Então, se você que está assistindo essa live e quer transformar a vida de pessoas através de um produto 100% natural, que realmente tem 9 anos no mercado e que traz resultado, entre em contato com a Fitale e a minha equipe vai te atender. É, quando possível, eu mesmo faço questão de fazer o atendimento. Nós vamos até você e você vai ter sua renda extra. Já estou falando de renda extra, uma renda assim, diferenciada, Josi. Nós fizemos uhum. algo assim, especial para as pessoas para que ela possa vender um produto, um produto por dia da Fitale, ganhar em média R$ 4.900 por mês. Ou seja, ela precisa arrumar uma pessoa por dia que compre o produto. E R$ 4.900 por mês, tendo uma possibilidade ali vendendo até dois produtos por dia de nove, uma renda de 9.000 por mês, né? Então eu acredito que isso pode mudar a vida de famílias. E eu quero realmente entrar com essa transformação também dentro das casas das pessoas. Então, se quer ser o um consultor ou uma consultora Fitali, fala com a gente, porque a Fitali abriu essa oportunidade. Eu estou é, entregando nas mãos das pessoas aquilo que eu sempre trabalhei e que só eu tinha. Hoje eu estou colocando esse produto também nas mãos das pessoas, sem ser franqueado. Nossa, isso que, que, linda essa, que linda essa atitude, viu? É, eu costumo dizer... Sabe, Ju? É, bastante gente já me ouviu falando essa frase, porque eu falo ela direto, que é, é assim, ó. Se você pode ajudar alguém, você tem obrigação de ajudar. Você tem obrigação de fazer alguma coisa, sabe? Porque a gente, a gente tem, a gente tá aqui no mundo, ele é comunitário. Eu não sou dona do mundo, né? Eu vivo junto com milhões de outras pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém. E também ninguém é melhor do que eu, né? Nós somos iguais e se a gente é igual e tem as pessoas que, que têm um pouco menos de conhecimento do que a gente, que tem um pouco menos de, de, de condição financeira do que a gente, que tem um pouco menos de estabilidade emocional do que a gente, a gente tem a obrigação de ajudar essa pessoa. É claro que a gente não consegue ajudar o mundo inteiro, mas aquelas pessoas que chegam até nós, a gente precisa ajudar. E, e eu acho muito bonito, sabe, essa atitude de você abrir algo que era seu, que foi você que construiu, para que outras pessoas possam comprar essa ideia, e não só comprar, mas possam viver dessa ideia, né? Isso é Sim. muito legal. É, é muito bonita mesmo, viu? Parabéns ah, pela sua obrigada. atitude. Obrigada, e... muito linda a frase também. Eu acho que isso é tudo... No... Nós estamos... Eu costumo falar muito que nós estamos... Nessa bola flutuante chamada de terra. E que tem que entender que aqui não é, ó, não é o nosso lugar fixo, né? Aqui é uma passagem, uhum. realmente. E nós estamos aqui, seres humanos, para evoluir. E evoluirmos juntos, uns com os outros. E quando sempre uma pessoa aproxima de você, algum motivo tem... Eu falo que nada é acaso. O nosso encontro mesmo, Jesus, não é uma casa. Nós estamos... Uhum. Nós nos conectamos por algum motivo. E o nosso motivo é, realmente, às vezes, trabalhar a vida de outra pessoa. Por que não fazer? Se você não fizer, você vai continuar ali, fazendo, tentando, tentando, tentando, parece que a coisa não foi. Faça, descubra a sua missão e faça a sua missão, mas faça com amor. Como eu falei no início ali, quando as pessoas, as pessoas as falam assim, mas eu posso passar mensagem no sábado, no domingo? Eu falo independente do dia, sábado, domingo, feriado, manda mensagem, manda o WhatsApp, tá com dúvida? Não faça nada com dúvida, manda mensagem para mim, <risos> conversa comigo. Às vezes, meus amigos reclamam muito eu falam assim: nossa, leva dois dias para responder o WhatsApp. Dos amigos, realmente, eu demoro um pouquinho, porque é tanto paciente, eu dou prioridade para eles, eu dou prioridade em atender, em levar essa transformação. Quando eu percebo que um amigo está precisando muito, claro, dou prioridades também, mas eu acho muito importante isso, que nós possamos realmente entender que nós temos uma missão, que nós temos que também transformar a vida de pessoas. Nós estamos aqui só para satisfazer o nosso eu pessoal. Acho isso uhum. muito importante, né? É. É verdade, eu, eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Que se, se a gente pode, a gente tem que ajudar, porque eu também acho que a gente tá aqui, Ju, por uma. É uma breve passagem. Uhum. E se existe um lugar melhor do que esse, eu quero ir para esse lugar que é melhor do que esse daqui, eu embora também. esse daqui seja maravilhoso. Eu adoro, uhum. eu acho maravilhoso você viver, você respirar, acordar todo dia, né? Mas eu acredito que para você ir para um lugar melhor, você tem que ser uma pessoa melhor também. Sim. Sabe? Você tem que fazer por merecer. Porque é isso, né? A vida, num contexto uhum. geral, a gente tem que fazer por merecer. Se você, se você é boa, você vai colher frutos bons. Se, é, é aquela coisa, né? O que você plantar, você vai colher. Então, não adianta você plantar maçã e querer colher melancia, não vai, vai dar então, certo, se você... né? É, se você planta o mal, infelizmente é o mal que você vai colher. Pode hum. não ser o mal aqui, nesse nesse lugar que a gente tá, mas uma hora você vai colher. Por isso que eu eu eu, eu procuro sempre fazer o bem, eu procuro sempre estar tá ajudando as pessoas que que me procuram, sabe, as pessoas que porque eu falo muito sobre empreendedorismo. Tanto uhum. aqui quanto no meu canal do YouTube. Então, eu ajudo as pessoas. Muitas vezes eu faço consultoria de graça, eu não cobro nem um centavo, sabe? Porque eu sei que aquela pessoa está precisando. E se não sou eu que vou ajudar essa pessoa, quem é que vai ajudar? Uhum. Né? Uhum. E, e, e assim como eu já fui muito ajudada, eu já tive ajuda de, de, de coisas assim que... Que eu nem podia imaginar que eu teria esse tipo de ajuda. Já ganhei cursos gratuitos que eu nem imaginava que eu ia ganhar. Mas eu acho que tudo isso tem uma razão, né, Ju? É, é o bem que você espalha. Quando você espalha o bem, o mundo traz o bem para você também. Então, eu Soca acredito que. Coisas muito. boas para o universo. Você vai receber é... de volta aquilo que você está jogando, né? Isso é, eu é verdade. Penso muito dessa linha, eu gosto muito disso, também sou muito grata, porque na minha vida também eu tive, eu falo anjos, eu chamo essas pessoas de anjos que realmente acreditaram, acreditaram principalmente no meu trabalho, os pacientes iniciais aqui começaram comigo em Curitiba, eu cheguei em Curitiba eu não era conhecida por ninguém, eu não tinha família, eu não tenho família aqui em Curitiba, não tenho irmão, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém aqui, é eu, meu esposo, meus filhos, e chegar em Curitiba desse jeito você já imaginou, né? Você entra no elevador no primeiro dia, você vai dar bom dia. Ninguém, ninguém vê, conversa, Ninguém responde. Eu falo assim, meu Deus. Eu devo... Será que é? eu, sabe qual que foi o meu sentimento? Eu falo assim, hoje, se eu fosse resumir o Curitibano, eu me senti... Sabe aquele filme Casa de Cera? Uhum. Que, to, que todo mundo é de cera? Eu fiquei... Eu me senti naquele filme. Eu falo assim, será que tudo aqui é de mentira? Ninguém fala que nem você entra na padaria lá no... Porque eu vim do, nor, do norte do Paraná. E quando você entra na padaria... O dono da padaria já tá gritando o teu nome de dentro da padaria. Assim dia, atraves... né? é, antes de você atravessar a rua, né? Ah lá, tá vindo ajuda, não sei o quê. Já tá aí, já tá todo mundo da padaria sabendo o teu nome. Aqui a pessoa, né? você pode ficar uma hora conversando com ela, não pergunta o teu nome. Então, uhum. assim, foi muito. Foi um desafio. Foi um desafio. Eu amo o desafio, porque eu falo que no desafio a gente cresce, a gente amadurece. Sim. E nesse desafio. Eu tive os pacientes que deram o primeiro passo, tanto que eu lembro o nome da, da minha primeira paciente. e falo, nossa, ela atendeu 5 mil pacientes, ela sabe o nome da primeira paciente, o nome dela é Patrícia. O meu segundo paciente, eu sou muito grato eles são é um casal querido, que eu tenho um, assim um apreço muito grande, que eu hei, que é a Clarice... Aí, através deles, eles começaram a ser cartão de visita na rua. Foram três pessoas que começaram a sair para a rua com o resultado. E através deles vieram outros, outro, outros. Como você viu lá no, no Insta, a Maria Aparecida, a Miriam. São pacientes que começaram comigo em 2011, 2012. Antes da doutora Juliana Rodrigues ser conhecida. Hoje é muito fácil, Josias, as pessoas chegarem até mim com, mais, com a página como que está... Depois de 5 mil pessoas atendidas, de todo mundo ter, ter sido cobaia, eu costumo falar a palavra cobaia. Depois de vários cartões de visita cobaia, é, é muito mais fácil esse acesso. Mas esses eu sou muito grata, porque eles foram anjos, eles acreditaram no meu processo quando ninguém conhecia, era só eu como base, e colocaram isso daí pra frente. E junto deles teve outros, né? Teve os cursos que nós fizemos, como você mesmo falou, sempre a gente recebe aí um, um presentinho que chega, né? Eu falo que vem dos céus para nós. É verdade. É muito Doutora, é, a gente tem cinco minutinhos. Antes de eu passar para você encerrar, é, eu quero te dizer que no final da live, sempre quando eu encerro, eu gravo um vídeo agradecendo né, a presença das pessoas. E aí eu uhum. marco o perfil da convidada. Então eu vou marcar o seu perfil para que uhum. as pessoas que tiverem interesse em saber mais como que faz para ser consultora da Fitali, para elas poderem entrar em contato com você, tá? É, eu, queria, eu queria muito te agradecer, muita gratidão pela, pela nossa conversa. Ela foi realmente maravilhosa. Eu sei o quanto a tua vida é corrida. Eu, eu estudei um pouquinho sobre você, <risos> então eu sei o quanto é corrida. E você, você foi muito generosa em vir aqui conversar comigo, que não sou eu, né? São as pessoas que estão em casa. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe assim imensamente por todo o trabalho que você faz, tá? E você pode falar o que quiser agora. <risos> Jô, sua linda. Eu que agradeço, agradeço de coração. É muito lindo, realmente torna a falar essa é a sua ideia, o varal de ideias é maravilhoso. É, quero deixar aqui para todos que assistiram a, essa live, às vezes está com dificuldade. É, é, às vezes dificuldade financeira mesmo Olha, eu, eu quero emagrecer, mas eu estou com dificuldades financeiras Pode falar comigo diretamente Manda mensagem lá, pega meu número Vamos conversar Eu estou aqui para ajudar você a encontrar a sua melhor versão Da melhor forma possível, tá? Aberta realmente aí a N negociações Conversar, fazer, ajudar de alguma forma Se interessou pela é, consultoria, ser consultora Vai falar com a minha equipe, nós vamos te atender, você vai começar a ganhar dinheiro imediatamente, isso de forma muito rápida, tá? não é uma coisa demorada. Pegou hoje, vendeu amanhã, o dinheiro já está nas suas mãos. E o que eu posso deixar aqui como recado? Eu quero deixar aqui para todos, Josi, que assistiram a live, eu, é, entrar em contato comigo. Tem lá, vai estar tá lá, o. A, confirmei com a Josi, assistiu a nossa live. 50% de desconto na nossa linha Exclusividade, tá gente? Até o dia 30 só 50% de desconto Em toda a minha linha Para todo mundo que assistiu a live Então, não é o valor do meu site O meu site já está com 30% Que é a promoção Do valor nosso de tabela, realmente 50% de desconto E todo mundo que assistir A sua live, José Até o dia 30 ali Todos que assistirem e quiserem fazer o processo De emagrecimento com a Fitali a consulta é gratuita, tá bom? Ai, Pode é agendar verdade. o horário, vai ter consulta gratuita lá comigo, é só mandar mensagem, falar, ó, eu assisti a live da Josi, bate um print que tava na live ali, entra em contato comigo, até o dia 30, consulta gratuita para todos aqueles que te seguem, tudo que teu trabalho é um trabalho muito bonito, o teu projeto é um projeto muito bonito, alcança a vida e nós temos que alcançar as pessoas. Então eu também quero ajudar a todos de alguma forma, juntas somos mais fortes. E que todo mundo é possa verdade. vir junto com a gente. Nisso tudo. Gratidão, uma gratidão imensa de estar aqui. E quero agradecer especialmente cada um que pôde entrar, pedir novamente desculpa aos meus pacientes do link errado que eu acabei passando ali. Acho que foi transmitido por e-mail, mensagem. Mas uhum. eu acredito que a live vai estar salva aí durante 24 horas. Sim. Eu vou terminar aqui já, já vou transmitir para eles. Para que eles possam entrar no perfil e ver a live. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada tá por todo o seu carinho. Vamos nos falando. E na hora que tudo isso passar, aquele café é presencial juntas, viu? Vamos, Vamos sim. Marcar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutora, fica Amém. com Deus e muito obrigada, viu? Amém E você também. Tchau. Um beijo. Um beijo tchau. a todos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.